A sua mente tem poder? Claro que tem um poder. Porém, é preciso proporcionar a ela o um ambiente adequado para que ela realmente é, seja empoderada por esse ambiente. Então, o ambiente externo, ele, ele vai influenciar? Vai. Por exemplo, nesse momento, eu estou aqui na chácara de um amigo nosso. Estamos colhendo frutas maravilhosas e ao mesmo tempo, claro, a gente está passando aqui e é um momento de relaxamento, um momento de você entrar em contato com a natureza e essa natureza é maravilhosa. Nossa, essa natureza, ela, ela, ela, ela, ela se conecta com você, o teu interior e com o mundo externo. É uma troca de energia, é uma troca de informação, é uma troca de realmente de, de, de um ambiente em que você sente o frescor, você sente a leveza, você sente o prazer de você estar aqui. E a mente te agradece por isso. A mente, ela te dá a resposta por isso. A mente, ela se torna gigante. A mente, ela se torna amiga da tua caminhada. É preciso se conectar, é preciso criar esse ambiente sadio, saudável, esse ambiente de amorosidade com você, com a mente, porque assim ela vai com certeza te dar uma resposta extremamente sadia para você, a sua mente tem poder, dê um ambiente adequado a ela que ela vai te dar essa resposta maravilhosa, um grande abraço. E não mascar.